Olá, meu nome é Luiz Cândido Eutise. Bem-vindo ao canal A Verdade sobre Disfunção Erétil. Nesse vídeo vamos mostrar frutas que auxiliam na flexibilidade das artérias, aumentam o fluxo sanguíneo, favorecendo sua ereção. Fique até o final. Eu vou mostrar um vegetal que tem comprovada ação na hesitação sexual. Essas frutas e o vegetal vão te ajudar muito. Porém, eu tenho que te dizer que isso não é tudo. Mas caso queira conhecer o um método natural e comprovado para combater impotência e melhorar suas ereções, eu vou deixar um link na descrição do vídeo.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 notificações assim quando sair um novo vídeo com mais dicas e sacadas para disfunção erétil você será o primeiro a saber sabemos que a alimentação é um dos importantes pilares no combate à impotência sexual masculina e frutas ajudam sim a combater a disfunção erétil conheça agora as que evitam o risco da famosa brochada homens que comem frutas sofrem menos de disfunção erétil segundo estudo realizado pelas universidades de astanglia e harvard 25 homens foram avaliados e a incidência da disfunção erétil. Durante 10 anos, após cruzamento de dados, foi observado que, quem consumia frutas era 14% menos propenso a dificuldades de ereção, comparado aos que não consumiam esses alimentos. As frutas que mais combatem a disfunção erétil são, as que possuem flavonoides como morango, migtilo e framboesa e as cítricas, laranja e acerola. Isso porque os flavonoides auxiliam a flexibilidade das artérias, aumentando o fluxo sanguíneo favorecendo a ereção. Outros hábitos saudáveis ajudavam igualmente a afastar o fantasma da impotência. A prática regular de atividade física, alimentação pobre em gorduras, como também a abstenção de vício do fumo e álcool. Tais hábitos ajudam o processo da circulação sanguínea, facilitando a passagem do sangue, o que é um fator fundamental para o pênis se tornar e permanecer ereto. Na medicina ayurveda, é o conhecimento médico desenvolvido na Índia há cerca de 7 mil anos. O que faz dela um dos mais antigos sistemas medicinais da humanidade é usado um vegetal, o feno grego, que pode e deve ser incorporado ao seu cardápio alimentar. Tanto o extrato como o óleo trazem muitos benefícios à saúde. Os produtos auxiliam a amenizar problemas no estômago, vesícula biliar, problemas respiratórios, úlceras na boca, feridas, dor de garganta, diabetes, inflamações, febre, gripe e resfriados, anemia. A erva também é conhecida por seu efeito anticancerígeno. O feno grego também ajuda a emagrecer, a reduzir os níveis de colesterol e triglicérides, a proteger o coração e fortalecer o sistema imunológico. Além de dar uma forcinha aos homens que sofrem de disfunção erétil, um estudo conduzido com 50 voluntários, com idade de 35 a 65 anos, durante 12 semanas demonstrou que 500 miligramas dia de feno grego é capaz de aumentar os níveis no sangue de testosterona livre outro estudo que foi publicado na revista pitoterapia revelou aumento da contagem de espermatozoides bem como melhorar o humor o estado de alerta e a libido tiveram significativa melhora no processo de excitação sexual energia e resistência auxiliando a manter normais os níveis de testosterona Porém devemos evitar o consumo em altas doses já que podem sofrer com diarreia, inchaço ou gases. Também pode causar hemorragia em algumas pessoas, já que tem ação anticoagulante. A parte mais utilizada da planta são as sementes que possuem sabor delicadamente amargo. Mas quando cozidas podem ser usado como tempero, depois que as sementes são secas e moídas ajudando no preparo de diversos alimentos. O ideal é comprar as sementes e tostá-las levemente para reduzir o amargo. Em seguida elas devem ser moídas e depois usadas no tempero de diversos pratos como cozidos, legumes e sopas. Espero que tenha entendido o poder das frutas que possuem flavonoides, que auxiliam na flexibilidade das artérias, aumentando o fluxo sanguíneo, fator essencial para as ereções. Também a importância do feno grego, ele aumenta a testosterona livre e a contagem de espermatozoides, bem como melhora o humor, o estado de alerta e a libido. Veja e reveja o vídeo quantas vezes quiser. Mas caso ache tudo isso muito complicado, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Com um método natural e comprovado para a disfunção erétil, clica lá e confere. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho das